É uma dor que a gente não repara tanto no cotidiano, porque você só repara geralmente quando tem algum gatilho com você, então quando você realmente precisa utilizar o sistema, percebe que é totalmente centralizado. Então a internet hoje, apesar de, em tese, a internet ser um ambiente para desenvolver livremente, eu posso desenvolver um determinado site, mas eu não vou ter o efeito rede que essas plataformas carregam. E eu acho que a blockchain ela gera justamente um efeito rede, ela gera um efeito comunidade que não dependa é, de uma empresa, de um agente centralizado específico. O efeito rede, cara, é um, é um negócio muito interessante. Até para explicar, para quem não sabe, o efeito rede é justamente o fato de você ter um determinado número de provedores grande o suficiente, que provê um serviço bom o suficiente por ter essa quantidade de provedores, que atrai uma quantidade muito grande de usuários que, na outra ponta, também incentiva que esses provedores fiquem lá. É, por exemplo, o YouTube, que você joga um monte de vídeo lá, as pessoas procuram um vídeo no YouTube, por procurarem vídeo no YouTube, as pessoas que produzem vídeo lançam naturalmente no YouTube e não conseguem lançar numa uma outra rede porque não vai ter tráfego. Perfeito, vamos pegar o exemplo do Spotify aqui. O uh, Spotify tem mais de 14 milhões de, de, de artistas. Né? A receita média é 590 dólares, foi o ano passado, por artista por ano. Né? Então, obviamente, nem paga o custo para você fazer o upload dentro do Spotify. A minha namorada ela é uma artista, enfim. Ela paga 3 mil dólares por ano. Então, eu já tenho um prejuízo de 2.500 não, e de dólares De gravadora, de equipamento... De Fora um isso, um né? de Fora isso, né? Então... Mas é um network effect. Já, já, exatamente isso, né? Todo mundo tem que estar tá no Spotify. Se não está no Spotify, se não Se tiver, não vai... E aí, esse, o, o, o Spotify cobra o que ele achar que deve ser cobrado ou que deve pagar a receita. O YouTube ainda paga cerca de 50% pro, pro usuário final, né? Mas o Instagram paga zero. Por exemplo, diretamente. Claro que o a, a influenciador que está lá dentro do Instagram ganha de outras maneiras. Né? Mas ele não tem usuário, né? Ele acha que... Ele tem um, eu tenho 2 milhões de fãs, 10 milhões... Não, cara, você não tem, você tem ali... o Instagram está, tipo, fornecendo essa base de dados para você utilizar. Mas se o Instagram amanhã não for the new thing e sempre muda isso, você vai ter que começar a rede do zero. Não, até né? porque mesmo dentro do Instagram, uma reclamação muito comum, mesmo com pessoas que têm milhões e milhões de seguidores, de que eles estão reféns do algoritmo. Cara, se agora ele só vai entregar reels fazendo dancinha... Cara, o cara vai ter que fazer Reels fazendo dancinha. Não vai adiantar ele postar a foto que ele gostava de postar, Perfeito, porque não vai entregar. Porque... E você não tem uma comunidade focada, específica, né? Então, o que eu, eu, eu gosto de falar é não é contra a, as FANGs. Né? Acho que, putz, a gente está aqui hoje muito por causa delas, né? A gente utiliza elas todos os dias já há mais de 15 anos. Né? Mas, ao mesmo tempo, você abre o seu celular, você só utiliza elas, né? Você não tem essa inovação, esse... Tem é de inovação que ainda falta, né? Putz, Sim. eu não tenho os aplicativos novos, porque é muito difícil. Você vai criar hoje uma empresa do zero, você vai usar Facebook Ads, você vai usar Google Ads... Sim quanto você vai gastar? Você vai depender do algoritmo para entrar nisso, né? Então é um pouquinho de, putz, se eu tenho uma to um token dentro de uma blockchain, um projeto eu puder, sei lá, por airdrop ou por diversas iniciativas, a pessoa que está usando, é, utilizando do meu conteúdo ou do meu serviço que eu tô oferecendo na internet, ela possa ganhar esse token, esse token ela pode utilizar de alguma forma, é um utility token que ela vai poder votar em alguma coisa, sei lá, tem um projeto que pode votar em projetos, né? Ter alguma coisa que ela possa participar de de de uma comunidade, isso é muito mais valioso né, do que qualquer ads que hoje na web 2 você é obrigado a fazer. Né? Que você depende disso. Uhum. Então, e, e o Bruno comentou muito bem sobre essa rede de network effect, que ju justamente é isso que, por exemplo, vamos dar um exemplo da web 3. Né? Você tem a blockchain Ethereum, lá dentro você tem diversos projetos. E né, Esse projeto tem token lá dentro. Quanto mais projeto tiverem lá dentro, mais token tiverem lá dentro, pô, a rede Ethereum vai crescer mais e mais e mais. E é isso que né, é analisado de uma maneira muito simplória. Os projetos, né, putz, qual é a diferença da rede de blockchain Solana? para Ethereum. Putz, a Solana, sei lá, é melhor para jogos porque ela é muito mais escalável, ela é mais barata, ela é um pouco menos de segurança, mas faz sentido para jogos. A Ethereum já é mais para legado a outro lado. Putz, mas DeFi é muito caro no Ethereum. Então, qual seria melhor? A Ripple, que foi mais para a parte de bancos. Qual stablecoin eu vou utilizar? Então, Cada rede ela tem seu networking effect, que é muito importante, né? mas ela tem seus diferenciais muito importantes, e eu acho que é ali onde vai começar a ter essa diferenciação de fato de quais blockchain, não, não vai ter uma grande vencedora, na minha opinião, né? mas vão ter 5 a 10 redes ali que a gente nem vai saber por trás, né? a gente não sabe o que, que o Facebook usa, usa Amazon por trás, quais servidores, eu acho que é um pouquinho dessa história. Você não sabe o cloud que você está utilizando, é, quando você está utilizando. A gente que adora, que a gente vai querer investir em cripto, que nem análise de empresa, putz, eu sei lá que a... É, enfim, a Porto Belo de cerâmica Ela usa determinado porcelanato Ela vem de determinadas regiões Eu conheço toda a empresa É um pouco que as casas de research de cripto Vamos saber, putz, essa blockchain é interessante para isso e isso e aquilo Mas quem está na rede, usuário, final da internet Nem, nem vai saber qual que é a rede que está aquele projeto utilizando Ela vai ter o token daquilo E aquele token ele vai interagir de uma maneira muito simples, dentro de um aplicativo e a rede é só o back-end por trás. Né? Então acho que vai ter muito essa revolução. Hoje a gente está falando quem que vai dominar o back-end, né? mas ainda falta quem vai dominar o, o front-end. Acho que essa é a próxima revolução que ainda vai, vai vir na Web3.